sobre o chakra umbilical e, e, e ver qual a importância dele nos nossos aspectos positivos, no que pode nos beneficiar quando ele está ativado, aberto de dentro para fora e quando está negativado, ou seja, fechado, ele fica, e quando fechado, ele fica fechado de dentro para fora e fica aberto de fora para dentro. Isso quer dizer, atrai tudo que não é nosso, tudo que é negativo, tudo que é o oposto daquilo que nós precisamos, né? Então, o que é o chakra umbilical? Ele é de extrema importância. Em que sentido, Armin? Ele é de extrema importância para a prosperidade, abundância. Ah, mas abundância no quê? Ele é um chakra terra. Por ele ser um chakra terra, ele vai nos propiciar, com tudo aquilo que nós necessitamos, tanto numa questão emocional, como numa questão uh, financeira, social, né? Porque uh, o nosso espírito aqui, o nosso corpo acoplou no espírito. O nosso espírito, ele vai ter que se adequar durante alguns anos, que seja 80, 90, 70, 30, o tempo que estiver aqui, ele vai ter que se adequar a, os, aos valores terrenos. Então, vamos supor, uh, eu vou dar um parênteses e vou explicar. Vamos supor, você está no plano de uma outra consciência que não é a consciência da, da, do planeta Terra. Você saiu, você está desencarnado, né? Ou seja, você está no plano espiritual. E esse plano espiritual ele pode estar é, em qualquer outro sistema, que não seja celular. Tá. Uh, ele vai ter outros valores, ele vai ter outra consciência, outra dimensão, o, o, o nosso espírito, ele vai ter outros valores. Porém, quando encarnado aqui, ele vai ter que se adequar aos valores nossos, mas, uh, uh, mas, mas se colocando significativamente no bem, se colocando no, numa questão uh, de abertura, tanto para nós mesmos, né? nós saímos da gaiolinha dourada, assim como social. Né, que é isso que o planeta Terra pede. Aqui nós temos uma miscigenação de raças, de cores, de línguas, enfim, de idiomas, né, enfim, de pessoas, de situações, de classes sociais, hierarquias, enfim, tudo isso. Vamos ter que nos adequar. Mas nos adequar de uma forma que o que vier do outro não interfira no nosso bem-estar. Só que para fazer isso vai demorar um pouco. Né? Mas como que nós cons conseguimos? A partir do momento em que nós nos harmonizamos com todos os chakras, né? harmonizamos todos eles, porque nós temos os sete principais, mas o nosso corpo tem centenas de chakras. né? Mas esses são os principais e, e como um dos principais é o umbilical, vamos nos direcionar diretamente a ele hoje. O que, é que nós precisamos? Nos sentimos bem conosco. E o que é ser bem com você? O que é ser bem comigo? Né? É Eu ter a consciência tranquila, em primeiro plano, eu tenho a minha consciência tranquila. Segundo plano, ter a certeza de que, bom, certeza entre aspas, né a gente, vamos combinar que fica difícil a gente ter a certeza disso ou aquilo, mas confiar que estamos, num, estamos trilhando um caminho melhor, o caminho da abundância, vamos dizer, e o que é o caminho da abundância? A prosperidade financeira, sem esse nós não temos paz. Por exemplo, você vive uma vida inteira trabalhando para chegar num certo momento da vida e não ter uh, o, o suficiente, a conquista de falar não, agora eu posso fazer algumas coisas a mais, além de trabalhar, jamais desistir do trabalho, por favor, uh, mas... Eu, eu ter essa paz de espírito, pelo menos deixar o meu espírito tranquilo, uh, para não incomodá-lo com o futuro, né? O futuro para mim, não importa se eu tenho 20 anos, se eu tenho 70, se eu tenho 50, se eu tenho 100, o futuro é hoje. A abundância está ligada a isso. Saúde. Uma saúde saudável, não vou dizer que seja 100%, mas a saúde que nos dê saúde vital. Uh, vontade de conquistas, independente da idade. A, a tranquilidade, como eu disse, financeira, o liber, a liberdade de amar e se sentir amado, principalmente se amar. Aliás, uma coisa que me faz muito bem, e eu vou dizer para você, vai fazer bem para você também, gostar de gostar de mim, é uma delícia gostar de gostar de mim, né? Então ter essa flexibilidade, essa flexibilidade, como dizem por aí, eu verbo, mas não quebro, né? Então eu vou vergar, mas eu não vou quebrar. É lógico que tem situações que, que te jogam um pouco para baixo, mas você não vai quebrar. Uh, não deixar os pensamentos negativos te possuírem. E quando nós temos pensamentos negativos? Quando nós, nós, nós vamos pensar nas ilusões que o medo nos traz. Para admirarmos os outros, os demais, nós primeiro precisamos admirar a nós mesmos, porque senão a nossa insatisfação vai violentar a admiração que nós temos pelo outro. Eu não quero isso para mim, você não quer isso para você. Logo, se eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, eu vou fazer o melhor por mim. E podemos viver conosco na tranquilidade, na paz, mas numa paz e numa tranquilidade em ação. É, a sedução... É o chakra umbilical. A sensualidade, ela faz parte do chakra umbilical. O você querer ter um corpo saudável, eu não estou falando o corpo modelado pela sociedade, mas o corpo saudável para você mesmo, para você mesma, estar né, no chakra umbilical. As atitudes de doçura, atitudes de se colocar, atitude de uh, refletir, atitude de tomar atitude, decisões ilimitadas, Outras coisas que vêm de fora, o chakra umbilical, ou seja, permanecer de uma forma inteira, inteiro, aqui. Chegar a, a idades onde ainda a sensualidade faz parte aos 90 anos, aos 80 anos, é parte do nosso chakra umbilical. Parte não, ele é inteiro o nosso chakra umbilical. A atração, né? o bem-estar, é você fazer bem. Quando você faz bem a você, esse movimento ele é todinho do chakra umbilical. A cor dele é, é laranja, é uma cor que vem da terra. Você, por exemplo, você quer entrar um pouquinho nele, né? E, e se abrir, são dicas que eu estou dando agora, mas depois vai ser muito mais aprofundado. Respira fundo, mas sente o ar chegar até o umbigo. Naquele momento, se envolva com você e sinta que você rompeu através da mãe. Com todos os demais que estão fora, porque cada um tem o a sua personalidade, tem o seu caráter, os as pessoas que quiser. né Então, você vai romper com essas pessoas e vai adquirir através do seu caráter a persona que vai fazer bem a você. Puxa. Libera e se harmonize com você mesmo. Confie. A nossa confiança vem do chakra umbilical. Gratidão.